Como verificar o domínio do Facebook Business Manager, é, meta tag né, na tua loja integrada? Muito simples. Vai ali na engrenagem, no canto superior direito. Clica nela. Inserir. Vai ali, inserir código HTML. Aí você vai, criar código, adicionar código. Você coloca a descrição. Escreve aqui, validar Facebook coloca a opção cabeçalho todas as páginas tipo html e aqui você vai colar o código html que você já pegou ali quando você fez o pedido de verificação de domínio lá no seu bm do facebook beleza cola esse código aqui lá Cola o código aqui ó depois de colar o código salvar é, código HTML, não vou fazer porque eu já fiz isso, né? não vou fazer de novo dá 30 minutinhos e pode ir lá na página aqui e pedir para verificar eu acho que o meu não vai dar tempo, eu fiz pouco tempo, vamos ver se ele vai verificar clicou em verificar e aí o seu domínio foi verificado com sucesso, clique em concluir e está feita a verificação então você tem aqui, evados.com.br, verificado.